E aí, pessoal, como é que tá? Belezinha? Felipe Braçuca por aqui. E neste vídeo eu vou ensinar para vocês a diferença entre ócio e lazer, ok? Porque faz um tempo já, eu tava preenchendo um formulário num hotel, num hostel, e falava tipo, motivo da viagem, ócio. No Brasil, você não vai ver isso. O que você vai ver no Brasil é lazer. Mas por quê? Porque ócio, em português, está mais associado com ociosidade, ok? De você não fazer nada. Eu posso até falar em português. Ah, caramba, que ócio aqui em casa, eu estou sem fazer nada. Que ócio aqui em casa, ou seja, eu não estou fazendo nada, eu quero sair. Quando você sai e você aproveita, se diverte, faz alguma coisa que você gosta, com as pessoas que você gosta, você está no seu momento de lazer. É tanto que no Brasil, se você for em certos locais, condomínio e tal, você tem a área de lazer. Você não tem área área de ócio. Você não vai ver isso. Área de ócio, não. Você vê área de lazer. Em português existe ócio, existe lazer. Ok, só dando uma frisada nisso que ócio está mais relacionado com ociosidade, que okay? você está ocioso, sem fazer nada. Já lazer é quando você tem o tempo livre para não fazer nada, mas você faz alguma coisa que você gosta. Então esse é o momento de lazer. Ok? Então vamos aqui para o extra. Verbo folgar em português, ok? Uma pessoa pode perguntar para você, quando é que você vai estar tá de folga para a gente sair? Quando você está de folga, você pode aproveitar esse tempo de folga, que você está sem trabalhar, você tem uma folga do trabalho, você pode ter... Ok, são sete dias na semana, você pode trabalhar quatro dias e você folga três dias. Ou você folga dois, folga um dia. Ou você nunca folga, né? Tipo, folga, sei lá, duas vezes por ano né? durante... Cinco dias pode acontecer também. Muita gente que trabalha, trabalha, trabalha toda hora, nunca folga, nunca faz nada de lazer. É sempre trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Não tem tempo para nada, ok? Então, verbo folgar. Hoje eu estou de folga. Quando é que você vai folgar para gente sair? Detalhe aqui com folgar: nesse sentido de folgar, é quando você não vai trabalhar, né? Mas também folgar pode ser de alguma coisa que está frouxa, tipo um parafuso. Que você, você aperta o parafuso, né? Tipo, pum, gira, gira, gira e tá fixo. Mas digamos que, tá balançando muito, começou a, a sair, começou a afrouxar, começou a folgar. E você começa a escutar o barulho, né? Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Você fala, caramba, eu acho que o, que o parafuso folgou. Ou seja, tá frouxo. E você vai lá você está folgado, né? o parafuso, e você vai lá e aperta. Já falando de folgado, você tem também uma pessoa folgada. Olha só, de uma palavra sai um montão de coisa. Uma pessoa folgada, é uma pessoa que, tipo, eu vou dar um exemplo aqui que é mais claro, né? Tipo, chega na sua casa pela primeira vez na vida e abre a geladeira, né? Eu não sei assim na sua casa, né? Mas tipo, na minha casa, me educaram falando assim, tipo, você não abre a geladeira na casa de ninguém. Você não vai abrir a geladeira na casa de ninguém. Você tem que pedir, você tem que ir, você abre rápido, não fica olhando o que é que tem na geladeira, o que é que não tem. Então você vai ali rápido. Então quando você chega na casa de alguém que você. Conheceu agora. E essa pessoa já chega abrindo a geladeira para ver o que, é que tem para comer. E tem aqui, não sei o Nossa, cara, você é folgado, viu? É uma pessoa muito, ah, muito espaçosa, assim, muito folgada. Entendeu? Isso é no, no mau sentido, na verdade. Né? É uma pessoa muito folgada. Cara, você é muito folgado né? Tipo, não, não tem é, bom senso. É, tem que se ligar nisso aí, né? Tipo, mais cuidado com essas coisas. É isso aí, ficou aí a diferença né? entre ósseo e lazer em português, ok? Então lembre-se que em português, lazer, diversão, ósseo, mais associado à ociosidade, ok? A não fazer nada. sucesso para vocês e, já sabe, compartilha o conteúdo com quem você acha que gostaria de ver esse material nessas né? aulas de português. São muitos vídeos que, que tem aí né? publicados na internet. Eu tenho várias publicações também na minha página. Tem um mini curso grátis de sete dias para pessoas que estão começando a aprender português agora e é de grande ajuda. É uma mistura de aulas de português com, com treinamento, com capacitação para você aprender como você aprende idiomas. Então é uma boa mistura, para que você possa decolar com o seu nível de português muito mais rápido, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu, até mais, tchau!